Jobs nunca teve medo de impor as suas ideias e a sua visão de como as coisas deveriam ser feitas. Ele ajudou a fundar a Apple em 1976, foi expulso da empresa em 1985 e a salvou da falência em 1997. Em 2011, o ano que Jobs morreu, a Apple era a empresa de maior valor do mundo. Isso porque Jobs sempre focou nos objetivos e nos resultados que almejava. Se algo não estava certo ao seu redor, ele desafiava tudo e a todos. Se as pessoas não estiverem fazendo o que deveria ser feito, e você sabe o que fazer, fale e faça as mudanças necessárias. Esse é um dos pontos-chave de uma boa liderança. Desafie as pessoas a darem o melhor de si, cumprirem comprometido e trabalhar por resultados. Esteja pronto também para desafiar as suas próprias ideias e concepções. E não se esqueça, se você é um empresário, você também precisa ser um líder e as pessoas precisarão ouvi-lo. Steve Jobs sempre teve a percepção de que, apesar das suas ideias e espírito revolucionário, ele não conseguiria nada sozinho. Se você quer que sua empresa cresça em larga escala, você precisa saber gerenciar pessoas, porque você vai precisar delas. Agora, se você não tiver as características de um líder, ou seja, se for enigmático demais para ser compreendido, aprenda com o um legado de Jobs. Ele aprendeu a ser um bom gerente ao longo do tempo, amadureceu e aprendeu a ser menos hostil. Você precisa de pessoas talentosas, que errem, acertem, mas que tenham algo que se inspirar para continuarem motivados. de Steve Jobs sempre foi associada à inovação, mas ele tinha um pensamento bem peculiar e encantador sobre isso. Para Jobs, as pessoas não criam algo do nada, apenas recriam a partir das suas experiências com algo ou alguém, e a partir disso, sintetizam coisas novas. Para isso, basta estarmos conectados com o mundo e com as ideias que coexistem em algum lugar. A sua percepção de criatividade nos mostra que devemos usar as nossas experiências para ter ideias criativas. Esteja pronto para inovar sempre que suas vendas caírem, a sua equipe estiver desmotivada, sua empresa estiver passando por conflitos internos ou quando o mercado acenar com uma nova possibilidade de negócio. Em um mundo de negócios, Steve Jobs exercia o um gosto de ser ele mesmo. Ele acreditava que as pessoas deveriam fazer aquilo que lhe interessava. Nos últimos 33 anos da sua vida, ele se perguntava todos os dias se realmente estava fazendo o que gostaria de fazer. Se a resposta fosse não, ele sabia que precisava mudar algo. O que você pode aprender com isso? Tempo é para quem tem. Ou seja, você não tem tempo para perder com o que não lhe interessa. Não parece um pensamento muito altruísta ou engajado, mas isso vai ser para sua empresa, para sua equipe e para colocar os seus negócios na direção certa. O primeiro folheto de marketing da época anunciava Simplicidade é a suprema sofisticação. Foco em simplicidade, esse foi um dos fundamentos de todas as ações de Jobs. Na era da tecnologia exponencial e estilos de vidas aprestados, Jobs reconheceu a necessidade de simplificar. Ele sabia dizer não para o que ele não precisava e se concentrar naquilo que ele queria para ser bem sucedido. A lição de Jobs, simplifique. Elimine tarefas rotineiras para focar no principal. Se você ainda faz a gestão da sua empresa de maneira manual, executando tarefas rotineiras que poderiam ser feitas de formas mais dinâmicas, está na hora de parar tudo. Mas lembre-se sempre, você pode desafiar a tudo e a todos, mas não desafie os seus clientes.